Que vergonha. Ah, não acredito, né? Mais uma vez ao canal City Games, eu sou eu. E hoje eu trago pra vocês o segundo episódio da série de The Last of Us, 2, beleza? Deu até Então, galera, é... recapitulando né, o que aconteceu no último episódio a gente começou a jogar com uma personagem nova chamada Ed, e tá tudo muito nebuloso ainda, a gente não sabe, eles querem, eles encontraram um grupo de pessoas onde tinha essa, essa Ed, encontraram a cidade onde, a, onde o Joel e a Alice estão, e simplesmente eles querem saber se alguém que eles conhecem está lá. E ela decidiu tomar iniciativa e encontrar pessoas para conseguir tirar essas informações, se essa pessoa está lá nessa cidade. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, dê o like se você curtiu o vídeo, compartilhe e deixe nos comentários o que você está achando dessa gameplay. O que a gente pode fazer diferente para melhorar, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos para a gameplay, vamos comigo lá. A velha lanterninha. Opa, já temos um lugar aqui pra gente explorar. Oh, o Shotgun? Não tá abrindo nenhum menu ainda, galera, de, de inventário mas a gente achou aqui pelo menos munição de Shotgun e a gente acabou de chegar aqui com a Hebe é pra... com a Gina na realidade, Abby é a, a outra menina Tô falando os nomes tudo errado galera, com o tempo acostumo Vista, hein? É, essa vista aparece muito no final do primeiro jogo, né? É, essa rota é bem legal Onde o registro da patrulha? Vamos lá Merda É, parece muito com a cena que eles encontram as girafas Quem você pegava esse caminho? O Jesse? O Eldin Saquei Ah, o Eldin Cara, bem legal Cara, ele era hilário Pode crer E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal Quero estar esperto assim com 70 anos eu quero estar viva com seus anos. Não vai atrás da... Da Gina. É mais uma função nova de escalada. Eles trouxeram essa esse recurso, né, de escalar um charta de quatro. A nota patrulha ali. Isso aqui era o quê? uma torre de rádio. Vou pedir para anotar a patrulha aqui. se consigo entrar nessa sala aqui revistas as famosas peças aqui tem mais algumas cara isso é importantíssimo Tinha que tinha visto alguma coisa ali. Sem sinal de infectados. Ou de não infectados, aliás. Tem uma tempestade a uns quilômetros. E pronto. Três do dois. Gineugeno, tudo certo encontramos um cavalo selvagem preso no gelo. soltamos o bicho, vamos levar. Jesse e Ast Ast Astrid, Greg Bunn, tem Vem cá. A gente para na próxima cidade. Saca só. Tô vendo é, umas lojas. Ah, perto do mercado? Não, a cidade é depois. Ali é a cidade. É a da Torrezona e tal? Isso, o próximo posto de vigia fica lá. Ah, ali é a estação de esqui. É da rota do Tommy e do Joel. Ela mesma. Vamos voltar para os cavalos. Que fosse uma porta, né? Fala aí. Você tá com a mesma roupa ah, de ontem? Ah. Mas tá limpa. <risos> não vou jogar. É patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinho. <risos> tá mesmo assim. ah. Obrigada. A gente vê daqui. É aquela mina. A Hebe está atrás dela. Né? Se seguir o rastro, eu vou encontrar elas ali. Deve ser melhor morrer igual ao Jean. De derrame? Não. Morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensar, você se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Eu estou usando botas. Você sabe como vai morrer? Você vai me matar? Olha o gelo, que da hora. Eu entreguei a assim. chave. Não. Talvez. Se foder. <risos> nas casas? Parece tudo limpo, mas pode <risos> ser se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Suprimento nunca é demais. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no perímetro. O que você vai fazer, Janet? Ahn. Uh estava pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Ah? Oh. Vocês de Aham. Uh -huh. Esses trailers são legais. Uma casinha portátil. Você acha que viajava muito... Comprimidos? Mesmo? Ah, você não viajaria? Assim, se eu vivesse antes do surto, claro, eu ia passear pelo país todo ou para outro país travado travado ah, vai sonhando o Jesse vivia falando de ir para o Canadá ele dizia que queria ver tipo umas cachoeiras gigantes que tem por lá jura ele é tão Né, agora? É todo mundo sonha que, que vamos ver o que que o agora? Ah... Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí. Putz. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. <risos> Ele se amarra nele. Ah, não. <risos> Na real, eu também gosto muito. Ah, legal isso, né? Eles falaram que o cenário não ia ficar mais tão horizontal, né? Você ia conseguir explorar muito mais verticalmente, né? Tanto para cima como para baixo. O cenário Ó, Mais duas munições Opa, o que é isso? Card? Uh, Tessy uh, não... Teraça... é... Tesseractor Tesseractor é, ah, é quase um super trunfo Legal E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma fugida <risos> Para andar de tremão <risos> Parece legal. É. Quer encontrar depois? Ah... Uh, quero. De repente, eu toco violão para você. Nossa! tocar violãozinha? Não quer dizer que aprender é, Então, são dois comandos que se rebelam e saem para combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que eu imaginei. Você acha que ainda tem alguém fazendo um filme por aí? Deve ter. Como você sabe? Isso é todo mundo é assim que nem a gente. Lutando todo dia pra sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera... Não, peraí. Então você tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim, não. Eu, eu, eu sei lá Ah, vai Me mostra uma música hoje hum, não vou pensar no seu caso Munição Ela, Baita riqueza de detalhes, né Querido Papai Noel, eu me comportei bastante esse ano. Posso ganhar uma cachorrona daquelas grandes? Eu quero uma para proteger o papai quando ele sai para caçar comida. Ela pode ajudar a cuidar da nossa casa contra os monstros e também pode ficar comigo quando o papai se trancar no quarto. Ela é tipo assim, dá para me arranjar uma arma também? Se eu fosse mais forte, acho que o papai ficaria muito feliz. Obrigado mãe Eric. Obrigado muito, obrigado de montão. Legal. A trilha sonora desse jogo é de matar, né, meu? Bora. Cara, ficou todas as marcas na neve de tudo que a gente andou Que animal Precisar para derrubar um alce assim? Mais de um. Cadê esses putos? Bora procurar. Ah, legal. Comando novo, trocar de arma rapidamente, isso aqui é importante. O mais importante é como a gente entra. Estou vendo uma piscina essa... por aqui. de misericórdia só pra ter certeza. Se a gente consegue dar a volta até os pontos do mercado. Si pá! Mano, tá muito mano essa mina. Si pá! Ela, ela já tinha soltado uma. magia. O sipa Só falta lá pra meu, isso aqui tá cabuloso. Devagar Você tá bem? Aham uhum. Mandou bem na mira Valeu A entrada tava barrada onde a gente entrou Como é que esse corredor entrou? É, boa pergunta. Qual o máximo de infectados que você já bateu em patrulha? Acho que foi numa patrulha com o Joel. Tipo um ano atrás. Acho que foram uns 12. Sei lá. Você? Uma vez matei uns 20. Caramba. Aqui tinha um grupo de passagem. Cacete. Cipá, você quebra esse recorde hoje, hein? Cipá. Gostei do cipá aqui, ó. Gina, por aqui, mais corredores. Vamos fazer silêncio, vamos ver o que vai dar. Nossa. Tem mais alguns lá dentro, tem um aqui. Putz, um cara me viu ali. Meu, essa esquiva é. Viu a calhar Mesmo. Mesmo, mesmo. Já foram todos? Aham. Uh -huh. Eu acho. Ó, oh, o lobinho. Mas ainda tem os do mercado. Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar uma mochila. Podia pegar essa, né? Ele tá, tá, tá toda detonada. A garrafa. Eu vou perceber já o quanto que é importante. Nada. Nada aqui também. Ai, me ajuda a subir. Eu quero dar uma olhada. Ai, pode ver. Uh, uh, uh, uh, uh, tem um buraco ali no telhado. Aqui. Uh, uh, uh, uh, Obrigada. Ó, oh, tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Essa parte mostra no trailer Ellie, tá de boa? Tô Foi só uma pancada Quero que você morra de velhice, não infectada Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara Fechou, tranquilo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 E o seu marido me atacou. O que é que eu ia fazer? A minha irmã menor não tá mais sentindo os pés. Eu precisava da insulina. Tá todo mundo fazendo estoque. Ninguém quer vender. O que é que eu ia fazer? Eu espero que ela sobreviva. Me desculpa. Algo de bom, hein? Achei umas peças boas. Beleza. Para cá não tem nada. Para onde a gente vai? o uh, que, que eu, que, que, eu que, que eu perdi aqui? Entrei ah. também. Ah, tem que empurrar isso aqui, eu acho. Os gráficos, ué. Vou fazer alguma coisa aqui para empurrar essa porta aqui, ou tem alguma coisa que eu não peguei. Interage aí, meu ué. Alguma coisa que eu não peguei aqui, para mim tem que empurrar isso aqui, ó. Só para não interage com o negócio. Deixa eu ver se ela volta para cá. Não volta. Tá faltando. Será que o jogo bricou? É, galera. O que, que tá faltando aqui? Eu tô sem ideias. E isso aqui? Aí, tem álcool aqui. Trapos velhos. Aqui. Faz um curativo. Vamos ver. Fabricar kit médico. Esporos ali Bota a máscara Entendi É, mas agora ela tem que usar máscara que antes ela não precisava no primeiro, né Ela não, não tinha efeito contra ela Lembra. Não quero ter que te dar uns tiros na força. Oh, que fofo Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já fica ligada nos infectados mais velhos sei lá parece que estamos em cima vamos para o térreo o alicate bora Imprimido, você tem 27 suplementos, pressione para abrir o um menu de melhorias deixa eu ver 27 50% de velocidade de movimento, ainda não dá para comprar nada, evolui com nada deixa eu ver daqui deixa eu dali, deixa eu ver se consigo abrir essa porta aqui eu não lembro de ter pegado a senha Está ver se tá aqui do lado, né? Yeah. Fala, Kirsten, deixa eu cofre uma, uma parada boa pra você A combinação é o dia que o meu bebezão foi empregado do mês Vê se não vende essa merda nem, pra, nem dá pra ninguém É para suas costas aí Melhor aí, Mina O dia, quem que é? Christine. Funcionário do mês Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Geralmente o funcionário do mês É na parede, né? Beleza Vamos lotear aqui mais um pouco e a gente vai lá Lá fora ver se a gente acha aí. O funcionário do mês Aqui, ó 2013, o empregado do mês do mercado verdinho, que beleza, cadê o Christian, caramba, uh, quem que é esse Christian, 2013, oh, 2013 ou, é. é, 2013, vamos ver, pera aí, tá, é Fe fevereiro de 2013 vamos ver aqui um, é, dois, 02 20, 02 02 de 2013 ou 08 2013 02 02 ou 08 vamos tentar 02 primeiro, 02 e 2, não, então é oito, 0 e 8, vinte, opa, 0 e Vinte e treze. Opa, ou será que o mês vem antes? Dica, Não acho uma saída. Que tal tentar por aqui? Caramba. Quem quer? Espera aqui. Deixa eu ver o negócio. Diário. Ah, legal, tem um diário aqui. Depois a gente pode até evoluir. Manual de treinamento de fabricação: artefatos. Cadê o? Combinação do bebezão. Vamos ver, vamos ler de novo. Fala, Cristian, deixei um cofre na, para, na uma parada da boa para você. Informação um de que o meu bebezão foi entregado do Messi Esse é o meu bebezão, acho que é o cachorro, então. Tem um cachorro aqui, pô. Só pode. Que é julho 7. Vamos ver. 7/2013. Vamos ver. O 2013/7. vinte, treze oh garoto o oh, louco show galera show nossa nossa Caraca Meu, tá perfeito, olha isso Caraca, meu Sim. Sim. Sim. Abata furtivamente os taladores com o canivete, Chegue sorrateiramente e pressione triângulo para agarrá-los. Olha o Olha os esporos. Nossa. Meu bicho tá horrível. Já era, né? Mas agora com esses gráficos aqui tá Nossa, eu esqueci da esquiva eu Esqueci da esquiva Primeira morte, a gente nunca esquece É verdade, né? Arremessar Verdade Primeiro eu vou pegar esse aqui Eu... Eu vacilei ali Caramba, de novo esse jogo tem que ter paciência, né? valores são cegos, mas os olhos são apurados. É a, é a colocalização para rastrear as presas Deixa até a garrafa aqui E o problema desse jogo é o seguinte Você morre, você fala Cara, meu, eu quero Aí você tenta ir mais com pressa E nisso que você vai com mais pressa, o que acontece? Ele acaba te vendo e te mata de novo. Que vergonha! Ah, não acredito, né? Vou nem ler mais. Vou mudar, vou pegar isso aqui antes Que bronca meu E pior que, dá um, dá um susto galera, na hora que ele, parece que ele, ele te ouviu Eu acho que o jogo foi isso de propósito, porque eu não me mexi. Eu nem me mexi. Vamos lá ver se o resto do mercado tá limpo. E depois a gente vaza daqui. Tá falando a minha língua. Nada nas prateleiras. Tem alguma coisa aqui. Ah, beleza. Ali. Achei a porta. Me ajuda. Força no joelho. Eu sou pró. Eu sou pró. Não acabou. Ah, é. tem mais uma galera. Meu, uh, esses os esporos, né? Refletindo na Contraluz luz. Oh, um Onde a gente vai? Aqui. Nossa. Nossa. Tem umas coisas aqui... O que é melhor? Os corredores primeiro! Tá lotado aqui, galera. Meu, tá lotado. Já me deu até uma munição aqui de, de rifle. Beleza. Não deu item nenhum. É um corredor aqui, ó. Mais um, só aquele. Caraca! Nossa! Beleza. Bom, gastamos uma muniçãozinha aqui que não era para gastar, mas beleza não morremos é. de novo é. não quer saber a gente é, <risos> é tipo nem vão acreditar na nossa contagem tá então a gente vai pro próximo posto e descansa Mas... fechou onde a gente vai agora para lá tem uma saída? Não, ali não é? Eu acho que aqui também não é? Vamos procurar um lugar, uma coisa mais prática né? Talvez seja uma porta mesmo Não... Não... Aqui. não me não vou deixar passar batido não. Bom, soma a porta. Aqui é o mesmo lugar que a gente veio Tem uma porta aqui Cara, eu tô tendo dificuldade para achar saídas Para mim seria aqui Só pode ser aqui ou daqui que a gente veio. Acho que foi daqui que a gente veio. Aqui, ainda acabei acabei achando. Ainda um, deixa eu virar um pouco mais. Tá emperrado se mexe, Tá, olha só. Você me arremessa para aquele buraco no telhado. Tá. Não entendi qual que foi a sacada aqui. Tem um cabo aqui. Ele é forte, hein? essa Charted deve aguentar a gente. Vai! É porra. É porra. E agora? Tá. Beleza. Aí vou eu. o oh, oh. corre. Por aqui! Caramba, demos uma volta. Uma nevasca. Esse é o meu cavalo. Nossa. Caraca, meu... Cadê a menina? Cadê o rastro dela? Putz! Pede a Possivelmente vai ter que parar em algum lugar Meu Deixa a porta comigo Você já veio aqui? Passei perto, nunca entrei, tá beleza, melhor ver se a barra tá limpa Galera, a gente vai ficando por aqui, já tá dando quase uma hora aí já de, de gameplay. O jogo ele é bem devagar, porque tem muita exploração, o jogo não tá tão linear como o primeiro é, tem muita exploração e até para não ficar cansativo também para vocês aí assistirem o vídeo. Então agradeço a presença de vocês. Mais uma vez, em breve eu volto aqui com o terceiro episódio. A história está bem envolvente. E mais uma vez, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, dê o like e compartilhe se você curtiu o vídeo. Beleza? Então fique com Deus, valeu e fui!